Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos aprender o que é um hipertexto e o que são hiperlinks podemos encontrar nestes textos. Antes de começarmos o vídeo de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o costume de ler textos na internet? E nesses textos, você tem o costume de clicar nos links que aparecem, seguindo para novas leituras e se aprofundando no conteúdo? Bom, o hipertexto é um tipo de texto que encontramos na internet e nos veículos de informação digitais como um todo. As imagens, os vídeos e os links ajudam a compor o conteúdo do texto. Com os links, nós conseguimos transitar em diferentes páginas, nos permitindo aprofundar mais nas informações transmitidas, como, por exemplo, quando se tratando de um texto de divulgação científica, que é o que veremos hoje. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo da aula de hoje e vermos um exemplo de hipertexto com seus hiperlinks, eu gostaria de saber, você se lembra o que é um texto de divulgação científica? Um texto de divulgação científica é aquele que tem a função de divulgar, de tornar públicos conhecimentos extraídos através de pesquisas científicas. Os hiperlinks são comuns em diferentes tipos de textos, como os textos jornalísticos ou os artigos de divulgação científica que falamos. Este texto, que eu trouxe apenas como um exemplo, traz uma notícia real com dados verdadeiros sobre pesquisas feitas recentemente na educação brasileira. Bom, neste texto temos vários dados que fazem referência ao tema da evasão escolar no nosso país. Podemos perceber estes dados quando vemos os números indicando a quantidade de crianças e adolescentes sem acesso à educação. Estes são dados extraídos cientificamente. E logo depois, no texto, descobrimos de onde eles foram extraídos. Eles vieram de um estudo do Unicef. É neste exemplo que conseguimos perceber um hiperlink. Sempre que encontramos um trecho escrito com as letras azuis e com um sublinhado embaixo, podemos saber que se trata de um hiperlink, ou seja, se trata de uma palavra que possui um link incorporado e pode, então, nos levar para outra página, tratando do mesmo assunto ou de um assunto semelhante. Além disso, quando passamos o cursor do mouse sobre um hiperlink, a setinha que usamos para clicar nas coisas, nas pastas, nos sites, se transforma em uma mãozinha. É assim que percebemos que o texto que está na tela é um texto clicável com o qual podemos interagir, como os hiperlinks. Logo em seguida, temos outro hiperlink no trecho Instituto Claro. Por fim, temos um último hiperlink que mostra para a gente com mais ênfase, com mais clareza, como funcionam os links em um texto da internet. É muito comum, encontrarmos por aí frases como essa, em que lemos, clique aqui para ler a matéria completa. A palavra aqui, neste caso, está em azul e sublinhado porque contém também, como as outras, um hiperlink capaz de nos levar a outra parte do conteúdo que estamos buscando. Bom, por fim, é importante que a gente lembre que, por mais que os hiperlinks venham para nos ajudar, para nos aprofundar no conteúdo que estamos lendo, muitas vezes eles podem acabar nos atrapalhando, visto que dependendo do texto, se tivermos muitos hiperlinks, ou seja, muitas as informações complementares, ao longo da leitura, podemos acabar nos perdendo nesse monte de informação, não conseguindo acessar todos os links, todas as páginas, tudo que está disponível para a gente no texto. É por isso que precisamos ter atenção nos hiperlinks que estão disponíveis para a gente, porque eles podem nos ajudar, mas também podem nos distanciar do que estávamos procurando, nos desconcentrando do assunto. Percebeu como funcionam os hiperlinks e um hipertexto da internet? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá e tenha bons estudos.